Então, tá tirar pé, um Essa já, já vem. Já vem assim. E é super... É pouquinho é, é, é e esquenta o pé, não é? Claro. Eu acho que é o para que o primeiro, é mais frios. E essa daqui é o... O ator não é? Que estava é a que falar. E também o, o, o animal. Uhum. que vai aparecer cobra, vai aparecer tu, todo o tipo. As cobras, às vezes, aparecem todas as questões. Todas as questões. E alguns dos uh, sapatos tendência desta estação do Inverno? Sim, eu trouxe algumas imagens de desfiles de ah, para a gente ser. ver Analisar. as carteiras, exatamente. Muita cor, né? é, Sim, tem muita cor, e essas são as carteiras ciumeiras, ou é, a mãe mas e a filha, de são duas, é, aqui sim. são duas, aqui é uma mais pequenina e uma maior, é isso? Exato, as ciumeiras são essas que parecem duas, mas são uma na verdade, ah. então acho é super diferente. Eu fico pensando, o que é que o designer estava ali a pensar para fazer uma, uma carteira assim tão diferente, mas eu acho que também é não faz uma valor. É, é super diferente. A acho, organização acho... Ela mais jeito, uma para agendas, para imóveis, outra para marquilhagem? É, mas eu, eu acho uma tendência super engraçada, porque dá ali, às vezes está com um look básico, mas coloca ali uma carteira mãe e filha, ó, uma menorzinha, outra maior, eu acho que fica... Diferença. E essas também têm sentido porque muitas vezes nós usamos o tal look a que a é quem falaste, o look durante o dia, e à noite que é inovado, estamos inovar, e já temos a carteirinha ali, e já temos a carteira mais pequenina, não é? É prática, eu acho. não Passada na carteira, porque a gente está sempre com as mãos frias. Vai lá carteira, é assim que eu na carteira, ó. Já a carteira, não aperta, não é? Porque está ali a quem também. Já acho que é isso. Mas temos aqui muitas, muitas inovações. E a outra tendência que me parece muito interessante também: que são é, estas fitas que também funcionam. ser e mesmo a pele, olha como no... a pele está trabalhada e Mas, é, mas a Funciona. carteira é super independente. Eu acho que, que é muito interessante também para criar um interesse e dar o moderno. E mochila, as mochilas? Que as que mochilas também. Também eu. Também. Eu As básicas são sempre lindas. Mas assim, eu acho tão divertida essas com pelo, com, com animal, com, com antejoas Eu acho super interessante. falei para as mães, dá jeito. Exatamente, não é mas pode ver que ela nem o ombro vai, é na mão. Não. Que eu acho que fica bem mais moderna. Muito giras. É, aqui também são as carteiras trabalhadas. O de gabana assim com as carteiras que parecem joias eu acho. Sim, são peças. É, quase faz esas mesmo. Dá para colocar na sala. Muita correntes, Sim, Mais larga. as carteiras com as alças de corrente também. Porque elas têm muito águas. Okay. Vem o corrente, todo o todo tipo. Há duas que estão as mesmas. Pronto, voltamos ao início. Estas tendências com certeza que irão ser mostradas pela ION uh, no blog. Sim. Ou já estão? Ainda não Estava a acontecer, entretanto, uh, <risos> tudo será colocado. E yeah, olha, agora que eu me de ti. É, olha, agora a gente se vê. Ok, está em direita em primeira mão, quase. É, é Muito obriga obrigada, Ione. Fechamos então aqui as tendências de sapatos e também de carteiras para esta coleção outono e inverno. Vamos seguir em frente. Temos o nosso vasco já às pernas. perdas. Separador? Temos. Vamos falar sobre segurança nas uh, redes sociais. Então, Olá. estás bom? Como é que estás, que estás em direto? Como é que se sida? Eu, eu sabia directo. que estava em direto. Estás em direto duas vezes já. Mais uma vez, estamos Isso aqui. É... Isso é um Forró. Estamos aqui em direto para o Facebook, para quem quiser também acompanhar, vamos estar por aqui para fazer perguntas. Vamos mudando, se colocar em ti, muito tempo vai ter muitos likes. Se eu colocar para aqui, se calhar vai ter menos likes. Portanto, vamos mudando, vamos estar alternando. <risos> é que os teus Olha... seguidores são muito fiéis. Muito, muito. Olha, eu começo por esta novidade, que antecipei há uma semana atrás, que foi o livro, mas sim. há uma semana atrás era um rascunho, portanto, era uma impressão de texto. Ah, este é o é livro a sério. Ah, foi é Exatamente. Ah, é, okay. é claro obrigada. Que sim. Claro que sim. Olha que gira. Portanto, é um livro que aborda várias redes sociais, produção de conteúdos, tem 577 páginas, portanto, tem muito conteúdo, mas pode ser consultado de acordo com os capítulos que têm mais interesse. Uhum. Se queres entrar no Instagram, vejo o capítulo do Instagram, várias caixas. Tem muitas imagens, é muito fácil de consultar para qualquer nível, quem está a começar ou utilizadores Arranho. avançados. Muito obrigada. Já agora, aproveito para dizer que no dia 28 de setembro temos o lançamento em Braga no Universidade do Boninho. E no Luís, dia... em Braga. Luís, convidado, muito convidado, certeza absoluta. A que horas é? Às 6 da tarde. Então Luís, pode dia da semana? É uma quarta-feira, pensou. Não, tens que pedir para faltar, olá Maria, não que, é assim um grande sacrifício. Tem que pedir uma autorização. Uma autorização. Exatamente. De qualquer modo vou transmitir em direto. Ai, não estava à espera é, não, de outra nada, coisa. Nada. <risos> e no dia 29 vai ser no Porto, uh, numa rápida Shopping, também na Almedina e no ano também na Almedina, vamos fazer esse lançamento, junto com uma palestra sobre as novidades nas redes sociais, portanto vai ter um papel também formativo. Uhum. O tema 2 é a segurança uh, por ou várias razões, dela. ou a falta dela, foi. nas redes sociais, mas também em outros serviços que utilizamos online. E têm existido vários problemas neste nível. Falou-se muito no WhatsApp e no Dropbox. O WhatsApp foi o fenómeno mais, mais partilhado, Deve ter visto muita gente a partilhar no WhatsApp para não partilhar os dados com o Facebook. O que é que isto significa? Dia 25 de Agosto, e é muito relevante falarmos agora porque faltam cinco dias para as pessoas deixarem de poder alterar a privacidade do WhatsApp. Uhum. O WhatsApp desde que foi comprado pelo Facebook não alterar os termos de utilização e privacidade e alteraram no 25 de Agosto. Então, quem já acedeu ao WhatsApp, entretanto, apareceu uma mensagem a dizer que aceita os novos termos de utilização. E se aparecer esta mensagem, se entretanto for agora ao WhatsApp, pode não aceitar, ou, aliás, pode não autorizar que ceda a informação da... Não, estás também, outra vez, ali em direto, cá está. Estás em direto em todo lado, isto é uma loucura. Na próxima fazer é direto para três sítios, porque dois já é pouquinho, não Eu é? Eu sinto um bocado, hum, assim, impressionada. É um tanto, bocadinho, tanto direto. Tanto direto, <risos> já não estou... Então, no WhatsApp, nós podemos não aceitar que o WhatsApp ceda esses dados ao Facebook. Portanto, o Facebook... fazer ah, é essa, que está essa a fazer. opção. É essa opção. As pessoas pensam que não, que têm que aceitar, não, mas podem não autorizar de ceder os dados do WhatsApp para o Facebook, para usar para fins de remate, na publicidade e outros aspectos. Ok. Quem já apareceu o e aceitou. Pode ir às configurações, opções de partilha de informação e deixar de partilhar os dados. Uh, e então não autoriza que o Facebook utilize os dados e continuamos amigos na mesma. Portanto, okay. continua a utilizar, tudo bem. Não há problema, pessoas que não nenhum. Querem. Não há problema nenhum. Se aceitar Olha, a partilha dados. Eu já meu... também, para falar nisso, o meu Instagram profissional, ainda não consegui fundir as páginas. Ok, está não difícil. <risos> fácil. Mas vamos conseguir, Sim. vamos conseguir. Okay. Mais aspectos de segurança. Uh, um outro muito falado foi no Dropbox. Quase toda a gente utiliza o Dropbox. Então houve um ataque em 2012 e só agora se falou nisso porque essa base de dados de eh, quase 70 milhões de utilizadores foi colocada à venda. Apesar de estar encriptada, há, é, é problemático. Então o que é que as pessoas devem fazer? Toda a gente tem Dropbox, deve alterar a password já. O Dropbox enviou um e-mail para o fazer e devem o fazer ah, é? porque realmente houve milhões de, de utilizadores, quase todos foram, os dados foram isto. E levanta dois problemas. Primeiro, Propox. Então, alterar já os dados e nas definições tem opções para ver quem é que entrou na conta e se há algum acesso ativo, eu posso bloquear esse acesso. Vamos supor que de outros países... Consiga, é um bocadinho, por isso, convém atuar já. Uh, e uma outra coisa muito importante, é ativar a autenticação dos dois fatores. O que é que isto significa? Que esta é uma medida de segurança uhum. em quatro Todos os serviços, Gmail, Facebook, serviços, eu diria que é obrigatório fazer isso, Maria. O que é que isto significa? Se alguém, imagina que eu deixei o meu Facebook ligado aqui ou o meu Dropbox ligado aqui no Porto Canal, e eu podia desligá-lo de casa. Ou então, se alguém tenta aceder uma opção de, de uma localização é... remota, é sabido que se consegue fazer sim. isso. O que é de? De estar em casa e desligar as outras. Uh... Sim, alguns serviços permitem isso. Mas a vantagem é a autenticação de dois fatores é eu poder, uh, só pode fazer login a quem eu der autorização. Se existir um login, por exemplo, de Espanha, eu nunca fiz login de Espanha Dropbox, primeiro recebo uma SMS com um código, com um código para inserir. Uhum. Certamente já em alguns serviços tens eu isso. isso no Facebook. Exatamente, isso, excelente, uhum. excelente, É isso que só a gente deve fazer no Facebook, no Dropbox, no Gmail e qualquer outro serviço. Claro. Se no há um acesso também. suspeito, exatamente, é enviado a SMS, portanto, aí resolve o problema, mesmo com os dados expostos, e se ouvir que é um acesso suspeito, muda a password. Portanto, é urgente que se faça isso em todos os serviços, muita okay. gente não faz. E depois, há um outro pormenor. Se os dados foram expostos, há muita gente que utiliza o login do Dropbox para outros serviços. Como pois. Facebook, Gmail, etc. Então, deve mudar a password desses serviços porque a password foi exposta. Portanto, é uma boa regra de segurança não usar passwords iguais, pelo menos para serviços mais sensíveis de informação, e isso é importante. Fechamos também aqui essa, essa dica, estou tão pressionada com este, com este, boa tarde, estou a ver todos os dias, vejo, olá, Maria, muito obrigada, Fátima. Muito bem, sim, a Fátima Oliveira costuma comentar sempre que, Maria, sempre que partemos vídeos. Inês Ribeiro, parabéns pelo programa, vejo desde o função. ai, um, um bolinho de caco, agora é, é que, isso era. que era. Maria <risos> Excelente. Olha, já agora há aqui também um outro serviço que eu recomendo que visitem, porque de repente as pessoas começam a pensar se, se, têm, se têm os seus dados expostos ou não. E há um serviço que diz, este site, que é haveibeenpwned.com, este serviço... Ao colocar lá o username ou o e-mail, eu já testei e isto resulta bem, porque eu testei com uma das contas que foi exposta, Dropbox e LinkedIn, já houve de muitas contas, da Adobe também já foi exposto. Colocam aqui o vosso e-mail ou o username e ele diz se a vossa conta foi atacada. Isso foi, a solução é mudar os dados. Ok, vocês podem aí na minha? Ok, vamos colocar. Bem, mas aí vais lá dizer o teu e-mail publicamente. Claro que estás -te a expor em quase informação. Depois podemos comentar, se calhar, não é? O meu António queira tarde para o jantar. Ah, ok, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Exatamente. Está Olha, há aqui um outro serviço também que é assustador. Estás a ficar assustada com todas as questões, não é? É preocupante. Então, olha esta questão. Se calhar o Google está a gravar aquilo que tu dizes. Uhum. Mas calma. Por um lado está, por outro lado, calma. Neste serviço, por exemplo. Olhem aqui, uma, se eu fizer aqui play, reproduz algo que eu disse. Estava à, à, à procura de um restaurante vegetariano no Porto. Está aqui uma, a minha voz. Amanhã podes conhecer um. Ok, excelente. Eu sou fã Porque da comida vegetariana. Aqui, aqui Olá Maria. Não é bem vegetariano, é mais saudável, mas tem pratos vegetarianos. Ok, excelente. Uhum. excelente. E o que é que isto significa? Quando nós fazemos pesquisa por voz, no telefone ou no tablet, esses dados são gravados pelo Google. Claro que esta informação é confidencial, está com o Google, mas uh, eu estive aqui a ver e provavelmente sem querer devo ter ativado a pesquisa uh, por voz e tenho aqui algumas conversas minhas que ficaram gravadas e é possível eliminar tudo isso. Portanto, foi por acidente, naturalmente, a pesquisa por voz. Portanto, esta questão da privacidade é importante e no Facebook é possível também ativar Uh, no cadeado, uh, opções de segurança adicional para, para proteger. E como vamos, ver, é importante, nada é 100% seguro, e portanto estas opções de, de segurança ajudam a estarmos mais prevenidos para ataques que vão continuar a haver. Claro. E cuidado com os telemóveis e com o e-mail profissional. Telemóvel trabalho e e-mail profissional. Olha, excelente dica. No, essa é uma grande falha de segurança e é importante. Nós, um... nós aqui estamos sempre. Sim, sim, Não sim. Comunicamos nada. No meu telefone, isto é uma Não aplicação podemos. da Google, que é Google Segurança, Google Security que obriga a colocar um código sempre que há um e-mail profissional associado ao telefone. isso é muito importante, incluindo Dropbox e outros dados sensíveis e fotografias. Por isso é que é importante também essa segurança. Vamos para a semana. Muito bem, vamos para a semana. Se um dia conseguires fundir nas as suas páginas... Vamos trabalhar para isso. Não vamos trabalhar só para isso. uma apatia da Mónica, mas podes levar a carteira. A inteira. Ok, Tarte. vamos tratar disso já, então. Mas <risos> sempre moro, como a Tarte vai embora, nunca vejo no final. Ok, espero que agora como wow. também a tarde. Vamos Olá, ver.